GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. chegou. <risos> Ai! Sem pressão, amigos. Bora, guys. Eu vou começar do Nico. Tá. eu dar tiro fora. Oh. Dois fora, guys. C4, inclusive. Era dois, mas vezes não passaram. Tem que da por Pode ir na base, do meu porto. Dá pra gente ir pra essa casinha, hein? Tá? Pode tá botar. Tá, boa, boa. Matou dois. Tô chegando no caso. Passa ó. terra, hein? Passa terra. Tá, tá terra, meu. Não, não, não. Secret não passa. Casa, Eu, C4. Botei. Boa, guys. Vai. Eu tô tela. Né? Tá bom. Cuidado porta. pote. um morto. Boa. boa. Esse normalmente Pirei, joga caos. fora, mas ele vai voltar pra pegar C4, é eu acho. Não. Tá, eu porta, porta, porta. Uma matam, matam, matam. Uma cara. Bora, tá HS. Matar, matar, matar. HS. Guys. Boa, merda. Boa, boa, boa, boa. boa, puta, round, velho. Boa, guys. Não, tá de boa. Não, Pode tudo. deixar fora comigo. Chega atacando o um molotov e a na rampa. Tô debaixo do cat elf. Aí fora, guys. Pode passar. É, derra pro... Debaixo do cat. Debaixo do cat. Ah, caiu, não eu. Feu, feu. Pode passar a Sigt lá. tomou, tomou, tomou. Mais um, mais um passando. Pode Dois ou três parecido. passando. Ser, né? Vou bangar a rampa. O que tá meio ruim, tá? Cuidado, triplo. Eu posso. pro terra. Pro terra, guys. Aham. Pode subir. Não do entra do ter... Pode vez. estar entrando terra aí, cuidado. Terra, meu. Um em embaixo, dupla. Tô né? Cuidado do vidro, Itaco. Tá. tá. Duca, duca, do do bomb, viu, bebê? Bebê um. Bbb. Bora, bbb. bora pegar a aqui, velho. Dupla morto. Mais um, bb um. um. De do bbb bbb dupla, dois tá bbb, eu acho. Acho os dois. acho é os dois. Então, tá. Primeiro BB. alguém defusa. Só vou dar o click, tá, guys? Faca na mão. Dupla, dupla. dupla. dupla. dupla. Boa. Cai, bebê. vou, bebê. também. Boa. Boa, guys. Nice. Pega a dupla lá. Já tem. Vou botar flash alguém, tá? Vou molar a, a, a porta e vou fazer aqui. Dois tá. flash aqui, tá? Rolou o duo, duo. Terra. Então entra Terra morto. Vai entrar. Casa, casa, casa. Casa, casa entrou morto. Porta é B. Morto, é. é. entrou morto. Casa, casa, casa. morreu. Casa não sai, casa não sai Não corta Bom o outro Bom, nice Boa, era armado isso aí? Não Depois que alguma coisa a gente se chama o com o setup aí pra nós Fazer uma bola casa Não entro casa, casa, casa um Mais outro Abortou, Lô Tem quatro, tem quatro, tem um. a terra, tem quatro Tem quatro, tem quatro, tem mais um tripa Mais um tripla, tripla tripla, tripla. Tripla, tripla. Tripla, tripla. Tripla. Tô, tripla, tripla Tô com uma bala, galera Um tripla e um casa Tô longe Ajuda, tô comendo um bomb Tudo próximo Deu morto Casa não come tá bom Tô fechar Fechei. aí é meu agora, come Deixa eu, eu me cair. Bota, bota, bota, é. certeza. Mirando o catch. Eu e isso então. sai. Porto picou, a cara. Tomou o Melo, pá. Bridge é porto. 20 segundos. Nice! nice. Pô, boa! Esqueci o cara. Vou jogar de boa do Teodo. Uhum. Seca, ah, tá baixa, baixa, baixa, uhum. várias. Várias. Vale. Bora pegar a Melo aqui. Vidro, Tem Primeira do duto já. Tem é vidro? Sim, sim, Vai sim. Eu vou puxar vidro. Também. Tá Bebê pode sair, não, tá, gente, a, Tem a te é tá, eu um, um rampa. um rampa? Não. Não, tá bom. Pedro, sair. Atrás do Bob é morto. Ué? morto do C4, 20 aí, quatro, segundos. segundos. Vou na direita, lá. Então, então, eu tenho duas bancas, Eu tenho direita. esquerda, guys. Buguei. Só vai. Ficou na direita. Tá de cara e um dupla. Um rabão, um de e colado, colado. colado, colado, morreu. Colado, colado. Colado, colado. Colado, Tá uma dupla. Não tem tempo. 3 bomb. Aaaaaah, ah, é nice. nice, é é Vou começar a, a jogar de, de baixo, velho. É muito fácil. Pelo, Pelo catch. É Pegar da rampa, viu tá? Deve dar do porta, gás. Boa, tá bom, boa, boa. É. pra descer, Duda. Não dá pra descer, Duda. Mais dois, B, Vou descer. Pode descer. Só desci. Vou chegar comendo no Batman, velho. Tô fugido. Eu tô embaixo do Cat aqui, velho. Tô escondido aqui, tá outro aqui. Tá. Pegou uma volta no ca... rádio, oh, Mandei, Recuei. Embaixo do não Cat sou ter... eu, Bertolo. Não podia ter secret? Não. Não, não, não, não. Não, não, não. Só passa embaixo do Cat só. Ah, tá, eu tô eu vou do, do bomb. Embaixo do Cat sou eu. Tá. Uh -huh. Aham. Embaixo do Cat tá morto, larguei o, vai o Cat. Mais um, talvez. Cada um, cada um, desbloquei casa. Cada Miolo. no miolo. Porta, morreu. Porta, porta, morto. Boa, Nice. Calma aí, guys. Caralho, velho. Boa. Agora eu vou fora forte? É forte, tá? Não, não, não. Tá, vou, jogar tudo, forte. Forte. vou fazer forte tá. por aqui também. Secret, Secret, Dois, dois, dois. Dois secret, dois secret também. Bora, bora pegar o meu aqui. Tem gente Bora. cat, rato e Patinho. Vou voltar, vou voltar. Esquerda! Dois. Boa, guys. Boa. Não vou fazer tão forte. Beleza. Dois bombas. Tá esse fora, guys. Tá. Você tô... joga até comigo, latinha. Vai. Joga até comigo, eles caras estão de perto. Só é. pulou. Ó, meu, tá belo. Só um, só, um, só, um, só um, um. Vai entrar a terra Lato. Um. Cuidado. Tá bom. Tá, tá tá, um. tá. Cuidado a porta Lato. tô. Faz é okay, a minha. Vou cair na bagulho, você, tô. É bom. Deixou. Eu... Entrou Entrou entra casa, a porta, entra a porta. Ribeita, tá? Tá, tá. Se você joga porta. Tudo em cash. Tô beitado aqui, galera. Mas o morto, eleita meu. até, até indo, tudo é tudo terra. Tô na terra, tá? Tudo terra. Fecha agora, já ouve. Tá você joga. Cai do Duto, caiu do outro. 1 um 4 Bora. Ele sabe de você, mas sabe de mim. Aham. Uh -huh. Bebê tá aberto. Onde ele foi? Será? Tá um o BB, tá atrás bom, parece. Tá, eu tô indo ao vidro, tá? Matando uh -huh. pelo vidro. Quer dizer, o duplo tá aberto também. Nice! Boa, boa! É esse, boa! boa, boa. <risos> boa. Vai te bicuda ou é o normal? Bora aí. Let's go, let's go. Não quer nada, né? Não Lá. Um fora. Vou tá. do ah, fora. Casa é minha, casa não minha, casa passa assim, você quer que eu desça, Taco? Pode ser, ah, pode ter, pode Vou ter ficar com ele com lá. Vidro, tá? dentro da casa, Bertinho. Pode ir tá. lá, vai lá. Vamos uhum. garanto. Eu vou ficar pro Batman aqui, Latinho. Fico primeiro caso pra você. Aham. Uhum. Tô largando a rampa aqui já já. As podem voltar, tá? Cuidado o catch aí, Ah, eu Quebrou o vidro. Voltou, Dois, dois, vidro. Pode avançar. A dupla, dupla, Dupla, dupla. Mais um, dois, um, BDB, BDB, saiu. BDB morto. Boa. Dupla, dupla Dupla, dupla, saiu a nice. oh. nice, Boa! Nice! Nice! Rádio. Rádio, Vou descer, tá? Vou tá? descer, tá? Tá? Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. tá? Cuidado... Cuidado até a Não vieram, guys, não vieram. Peguei o rampa. Clicada. minha? tá Tá, direita é Cuidado o siket também, véi. Esquerda morta. Clicatinha que meu, meu. Clicatinha é morta. Boa. Boa, Nice, bora. Não. Bora aí, guys. É os baianos. Vem fora. É Smoke só pi rápido fora, Dudu. Passa é meu, tá é é Spa. Rádio é meu, guys. Tá passando. Rádio clea. Bateu um porta. Smoke dentro Isso da casa. É não é o da não é padrão, tá? Tá, tô dentro da casa, joga atrás do bomb. Tava sem rádio, velho. Tá aquizão. Travei dupla. Pode ser bebê só. Tudo vidro. É. Terra 1. Um. Terra morta. Segurando dupla. É casa? tudo vou jogar com você aqui. De nada casa, velho. isso que, é que Gigi, então na esquerda aqui. Nada. Né? Casa, aqui, miolo. Ó, oh, dois terra e um porta. Aham. Ah. Tô indo, Fax. Tô tô tá, tá, tá entrando. vamos já. Morreu. Ué? porta. na frente da casa. Boa, Dudu. Mas eu não piquei, meu Deus. Você viu? Você viu? Eu... Logo, eu não piquei, Segura, muito, guys. Vou dar corpo, uma bijada. É que se você se esconder, se full, eu pegava. Uhum. Fiquei terra. nada. Spy guys. Vou levar Baby. Plantei. Guys, fica pronto pra trocar tiro comigo pro cat aqui, tá? Tá, tá tripla aqui. Aí anyway. eu... Essa smoke é ótima pra você, Bartolo. Ah, tô vendo tudo. Pula pula não. Dois, mais dois. Pobre, um mais dois, mais dois, mais dois, dois, dois, dois, catch. Catch. tá. Não, porra! Paga muito, ah, Bartolo. Paca. Boa! Pode ver a flash? Bunga. Pode bagar, nada. Pode pagar assim. Bunga, controlado. Pode levar rádio. Passar. Atrás da... Tem um caracapão. Catch, catch, catch, catch, catch também. Catch, catch, catch. Cat Bate morto, 4x3, guys. Baixa, baixa, baixa. Nice! Boa. Um secret. Secret. Ele vai, tá, ele vai abrir Pode. Dupla, Pode. dupla já já. Espoca dupla, espoca dupla. Ah, espoca plant. Tá vendo que eu vou pra trás do bomba. Foi atrás do secret Pode. já já, tá? Tá. Cuidado o rampa, Bertinho. Dupla, abriu. Pera aí, guys, tem atrás do secret aqui. Tá. Secret, secret, secret dupla. dupla. dupla. Ele sabe que eu tô aqui, véi. Tá. Bertinho, ele sai. Fecha item, se ligar. Um vindo, bebê. Bebê. Pode beber vai com ele, eu Tá. Eu vou vou morrer. Morrer. Nice! Nice! nice. nice porra. Isso aí, guys. Trava não, power. Tripla, nada. Rampa, nada. Nada, porta. Porta. Porta, porta. Morto. Morto. Cash, 93... Morto. Oh. Cat, Morto. Morto. Remel. É terra. Nada. Vou plantar, verde. Vou plantar. Vou plantar pro terra, tá? pro terra, tá? o Dudu tem smoke. Sua o terra, Dudu. Terra. vai mirar cash Mira cash, Febs, com você? Terra, tô mirando Terra agora, tira a cara Terra, face. tô mirando Tripla, tripla, tripla Eu jogo pela porta Ah, tá pro cash com terra Tá pro terra aí, o Tlanj Vai você, tá vai você Eu vou primeiro Comeu Mãe no peito Vai Calma, aí. Calma boa, cara, nice. Cara. boa Bora oh, eles são muito quebrados, velho Eu com vocês Eu pego aqui não. África! Forte fora, Cuidado. Cuidado. Vermelha, vermelha também. Vermelha. Vermelha. Puxa eu ir pra Vermelha morta. Só para a um pouco. Um voltou dead. Baixo do cat. África, tem. Morto. Mais um, mais um fora. Eu tem? Logo tem, logo. Fora. tem mais um. Respirou. Respirou. Que dá? Viu, Scout Viu, embaixo vai. do cat. aí, embaixo do cat eu estou que eu tô fora. Eu tô, eu tô fudido aqui, Taco. Se eu tá, assim. puder me ajudar. Tô chegando aí. Paguei Eu vou bagar, vou bagar pra você Matei, Baguei, cara, cara. Tô voltando velho Lá, Nice ah, porra, porra, Vamos, caralho Não tô parando, H.S. Tá, foi Vai vocês vidro aqui, baixo, aqui, baixo. Boa? Eu, eu, eu Vai aqui embaixo, aqui embaixo Vou, Vai Vai Vai ter dúvida tá Vou dar um clique. Vou parar e... em cima da bola Tá da rampa, Passei pantei Tem um golpe na rampa aí, tá? Vou matar a rampa já já Tira a cara Cuidado mais, Dudu. Fecha dupla. Um Opa, rampa né? só, guys. É só um rampa. Mata ele, Mata ele agora. É bebê é meu, tá? Bebê é meu. Tudo pode vir, Dudu, Bertinho. Deu rampa, eu acho. Deu do rampa, deu novinho do rampa. Tá. O é meu. Mirar duto já já, Dudu. Já pode ter descido na buff. Passa o BB-Cos. Ah, não, é é não desce mais. Dudu não desce mais. Rampa Pode ir pra. Lá, dois dois sampa, dois sampa. Pode pode ir, Mais uma esquerda. esquerda, guys, calma. a Tempo, eu vejo espaço. Bomb, tira a cara. Não tá.